Olá, eu sou Lisley Silvério, jornalista voluntária do Programa Osh. Estou aqui para te convidar para o próximo episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? O tema será acessibilidade. E o programa será dia 24 de abril, sábado, às 16 horas, no canal do Programa Osh no YouTube.